Oi, eu sou Helena Sordili, diretora da Carranca, diretora da Hub.me e tenho um blog. A Hub.me é uma Content Network com mais de 10 blogs fixos no casting. A gente tinha um grande problema, a gente precisava melhorar os acessos de todos os blogs, crescer os números, porque a gente precisava se destacar no segmento. E chegou a hora do curso de Marketing de Conteúdo e eu tive certeza que era esse curso que eu queria fazer e lá fui eu né fazer o curso para mim foi assim incrível né aprendi muito no curso com o conhecimento do curso eu consegui ter mais ideias para posts no meu blog consegui acionar mais clientes para Hubme e consegui desenvolver mais projetos para outros clientes então assim foi incrível né e aquele sonho de ter o blog como principal fonte de renda está cada vez mais perto para mim e para vários blogs da Hub Me também.